É um prazer assim, mensurável estar aqui na ANEL, 25 anos depois do seu início, que foi em dezembro de 97. Mas o meu depoimento, eu queria andar um pouquinho atrás desse momento. Eu queria lembrar um pouquinho quando a gente estava vivendo um setor elétrico completamente desmontado. Em crise que veio da década de 80, obras paradas, uma regulação que não existia, que era confusa, que não garantia retorno ao empresário, uma influência política muito forte. E nós é, tínhamos um sonho, nós da academia, eu sou da Universidade Federal de Itajubá, mas havia de fato uma expectativa enorme na base, no que era essencial do novo modelo. Não era a privatização em si. Era a regulação. Quem sabia o que era a regulação? Quem sabia o que era a moderna regulação? Ninguém. Havia estudos acadêmicos, como eu próprio me dedicava a isto, e que desse uma nova dinâmica, que desse uma competição entre agentes, seja para produzir ou mesmo até no consumo, né, para disputar melhores condições de, de aquisição. Aquilo, portanto, era uma vontade, era um desejo, mais do que um ambiente é, nacional que pedisse aquilo. Tivemos uma posse maravilhosa e uma equipe, os primeiros diretores, né foi um grupo muito bom, liderado pelo Zé Mário, que eu fui conhecendo com o tempo e a admiração foi crescendo com o tempo. Não conheço o outro com tamanha habilidade para gerir pessoas, não conheço o outro, mas o melhor foi a equipe que montamos. Era um ambiente, ainda comentava há pouco aqui, com o contemporâneo né, daqueles momentos iniciais, como que era uma, um momento profícuo, criativo, como havia todo mundo querendo aprender, colaborar e construir a regulação que nós, de fato, construímos com sucesso e chegamos até o dia de hoje, 25 anos. Nós temos agora o que? Um, um grande desafio, né? É o desafio de começar a pensar num novo modelo, porque tecnologicamente o mundo é completamente diferente daquela época de 1997, quando implementamos, quando começamos a ANEL em dezembro de 97. Temos que cumprir esse papel, nós do setor elétrico energético de maneira geral, mas especificamente não vejo a gente mais apropriado, com mais capacidade para começar essa discussão do que a própria ANEL, porque ela conhece a, a realidade do sistema, ela é a ponta, na verdade, quem interage. Seja Criando as regras, mas mais sobretudo Porque ela fiscaliza, ela acompanha Ela sabe o dia a dia As dificuldades do mercado, dos consumidores Dos produtores E, e outros agentes que o sistema tem hoje Então nós agora Nesse momento de 25 anos Eu tenho que mais agradecer eu estou com 42 anos de profissão, 43 anos de profissão e chego na verdade no momento é, em que a reflexão do passado, as coisas boas, ruins, é, que a gente vai selecionando os melhores momentos e é impossível deixar de lembrar. Os três anos que passei, três anos e meio que passei aqui nesta agência, foram três anos e meio de grande criatividade, de grande companheirismo e principalmente de deixar um fruto para o país, deixar uma estrutura que já funciona a fim de cinco anos. Problemas é o tempo todo, críticas, é, qualidades e defeitos faz parte, mas sem dúvida nenhuma é uma agência referência neste país e continuará sendo. Talvez com nova roupagem, nesse novo modelo que está se aproximando, não é? nesse novo mundo que está se aproximando. E, e, mas este conhecimento, esta organização, isto é um marco. Eu digo sempre, uma obra é, é, física, uma ponte, você constrói no dia seguinte está se desgastando, é, se degradando. Uma obra institucional, como é o caso da ANEL, a cada dia que ela consegue trabalhar com competência, ela se torna maior e é o que aconteceu nessa agência. Eu posso contar mil experiências, posso contar o pós-ANEL, quando então veio o racionamento e eu senti um, um, um, um, um sentimento de culpa, eu falei, gente, onde erramos, onde erramos? E na verdade não tínhamos errado nada. Era um ambiente macroeconômico, mundial, que tinha mudado, o petróleo sai de 10, vai para 40, o, o, o dólar, com o, euro, com o euro, com o real, que tinha paridade pula para dois, três. Né? Então isso tudo causa um grande desequilíbrio e nós pagamos um preço no setor elétrico muito grande com o atraso das térmicas. Há uma lógica irreparável naquele modelo que tinha é, inicialmente estabelecido pelo governo Fernando Henrique, a entrada das térmicas com o gasoduto Brasil-Bolívia para que tivéssemos um ambiente competitivo, a, a, a dificuldade de construir hidrelétricas na Amazônia. Tudo eu releio hoje e acho irreparável. E acho a nota maior, a mais, a, a mais esculpida, com mais, é, com mais zelo, com mais carinho, é a Anel. Então, o que eu tenho a dizer é agradecer a instituição. Agradecer as pessoas que aqui estão, que mantêm a grandeza dessa instituição. Agradecer, porque isso faz parte não só da minha, do meu currículo, faz parte da minha pessoa. Muito obrigado a vocês, Daniel.